Marilei de Souza Lima, mais conhecida como Mara Lima, Francisco Beltrão, 7 de janeiro de 1961, é uma cantora gospel e política brasileira afiliada ao Partido Social Cristão. Filha do militar Constantino Lima dos Santos e da professora Tereza Nonato dos Santos, um Marilei nasceu no município de Francisco Beltrão, um vé casada com Jacé de Souza Lima, com quem tem duas filhas, Daiane e Vanessa, um, ainda pequena já mostrava talento para o canto e música. Quando adolescente, Mara aceitou o convite de Jessé Lima para ir à igreja. Desse dia em diante, Mara começou a frequentar a igreja. Foram muitas dificuldades até gravar seu primeiro disco, Além da Morte. Seu disco a tornou conhecida em todo o país. Mara Lima é dona da gravadora Louvor Eterno, que possui diversos outros nomes da música gospel. Na política, concorreu pela primeira vez nas eleições estaduais em 2006 ao posto de deputada, não sendo eleita. 2 nas eleições municipais de 2008 foi a quarta mais votada. 3 elegendo-se vereador em Curitiba pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. 2 o mesmo do prefeito Beto Richa. 4 5. Nas eleições estaduais de 2010, Mara Lima foi eleita deputada estadual pelo PSDB com 57 mil votos, a mulher mais votada em uma eleição paranaense, 2 foi reeleita em 2014 com mais de 45 mil votos, apoiando então a reeleição de Beto Rich ao governo do Estado. Em 2018, ingressou no PSC, 7 nas eleições de 2018 conquistou pouco mais que 33.800 votos, não conseguindo se reeleger, 4 entretanto, ficou na primeira suplência dos deputados da coligação em Nova Paraná, formada pelo PSC e PSD. Como o deputado eleito Guto Silva foi nomeado chefe da Casa Civil, Mara Lima assumiu sua vaga na Assembleia Legislativa do Paraná. Ela começou a cantar em igrejas onde passava. Inicialmente cantava hinos de outros cantores, porém começaram a surgir pedidos para que ela gravasse seu primeiro disco, aceitando a proposta, Mara lança o seu álbum de estreia Além da Morte 1982, pela gravadora Som e Louvores. Este CD foi muito bem aceito e ela começou a se tornar conhecida por todo o Brasil, a canção destaque desse CD foi a música Rosa Vermelha, que explodiu nas igrejas evangélicas. Nos próximos anos lançou outros álbuns muito bem aceitos. No ano de 1988 Mara lança o LP Grão de Areia surpreendendo assim a todos. A canção Estou Aqui passou a ser a mais executada de todas as rádios do Brasil. Mas foi no ano de 1989 que Mara Lima explodiu de sucesso, com o LP Valor de uma Alma. A canção que dá título ao LP foi a sucesso nacional e internacional sendo regravada em várias línguas do mundo. Então no ano de 1994 circula-se a notícia nos jornais paranaenses, Mara Lima atinge a marca de um milhão de discos vendidos, tornando a cantora como uma das principais cantoras pentecostais do. Atualmente, Mara possui mais de 32 anos de carreira e está na diretoria da gravadora Louvor Eterno, junto com seu marido. O grupo possui uma rádio FM, a Rádio Louvor Eterno FM que está localizada no município de Mandaguari, no Paraná, um estúdio de gravação em Curitiba, além da gravadora Louvor Eterno, que já levou muitos artistas ao reconhecimento, como Arielle Bonatti Damares. Em 2009, Mara descobre que está com um cisto em suas cordas vocais, então por ordem médica, Mara fica sem gravar CD. Mas depois de ficar em tratamento por três anos e passar por três intervenções cirúrgicas, Mara descobriu que o cisto havia desaparecido, e por isso a cantora decidiu gravar um álbum em comemoração de sua cura e sua carreira que faz 30 anos. A canção Lágrimas, escolhida como o primeiro single, será divulga antes do lançamento oficial do CD, seguida das músicas E Vou Tocar O Céu, que dá nome ao álbum. E Eu Acreditei que também estarão disponíveis ao público. Segundo informações do site Brasil.6, O álbum foi produzido por Mel Carvalhedo e Ezequiel Matos. O CD foi lançado durante a Expo Cristã 2012. Vamos relatar agora a discografia da cantora. Um Além da Morte 1982 1985 Vaso Perfeito 1986 Exemplo das Pedras 1987, lembranças. 1988, o grão de areia. 1989, valor de uma alma. 1990, regresso. 1992, planeta Terra. 1993, o preço mais alto. 1988, o grão de areia, um milhão. 1989 Valor de uma alma 1 milhão 500 mil ouro 1990 Regressos 5 milhões 1992 Planeta Terra 750 mil 1993 O preço mais alto 1 milhão ouro 1994 Coração ferido 900 mil ouro 1994 Vaso perfeito 1995 Lágrimas de um fiel 200 mil platina 1997 Varão de Branco 400 mil ouro. 1998 Ano 2150 mil. 2000 Mais que um Sonho 600 mil platina. 2001 São Divina 900 mil platina. 2002 Poderoso e Tremendo 350 mil ouro. 2004 Portais Eternos 800 mil platina. 2005 Cântico de Vitória 650 mil platina. 2006 Presença de Deus 2 milhões 2 multiplicação platina. 2007 Abençoado 500 mil platina. 2009 Som da voz de Deus 100 mil platina. 2012 Vou tocar o céu 80 mil ouro. 2014 Eu creio em milagres 40 mil ouro. Gostaríamos aqui nesse vídeo deixar registrado nossa gratidão à cantora por esses anos dedicado à obra. Deus abençoe 21 de setembro de 2022.